Bom, não tivemos nenhuma volatilidade para o Bitcoin na madrugada, mas parece que agora ele está de pé aqui para o almoço, buscando a casa dos 16.930 dólares. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo, o que, que a gente pode fazer aqui nesse momento. Então, não se esqueça, se você... Gosta dos conteúdos do canal? Já deixa aquele like para apoiar aí, se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu comentário aqui agora, o que você espera do Bitcoin, vocês acha que ele vai romper a região aí dos 17.100 para cima e voltar a subir ou a gente tem mais queda aí pela frente? Comente abaixo o que você está, se você está mais bearish ou bullish com o Bitcoin, eu quero saber a opinião de vocês aqui agora. Então galera, vamos falar aqui o que eu estou... Olhando aqui agora nesse momento, né? eu comentei para vocês ontem e também para os membros aqui no canal, ontem à noite, por volta das 9 horas da noite, fiz um update também, que eu espero ver o Bitcoin buscando essas zonas aqui próximas dos 17 mil dólares. Tá? É, na, na verdade, a gente tem resistência aqui na região dos, dos 16.800 já, mas conforme eu comentei ontem aí né, no, no canal e também ontem à noite, a gente viu aqui na, no High Block bastante liquidez nessa zona aqui, próxima dos 17 mil, e 50 dólares mais ou menos, tá? Inclusive, essa liquidez está aqui agora. Vou mostrar para vocês aqui na, nessa ferramenta aqui que é os pools de. Os hit, não é hitmaps, isso aqui são os pools de liquidação mesmo da Binance. estavam tá? Vamos dar um zoom nessa zona aqui, ó. Por isso que o Bitcoin ficou sem se mover aqui muito porque não tinha, né? Não tinha para onde mover muito aqui, tá? Então, agora aqui parece que está indo buscar essa zona aqui de 17 mil até aqui essa zona de 17 mil. Uh, 17 mil e para cima aqui, ó. Até a próxima aqui, os 17 mil e Tem aqui pontos, né? pool de liquidação aqui na Binance, né, que é a corretora que a gente tem mais volume pro Bitcoin, tá? Então, para mim aqui, que eu estou aqui numa estratégia de uh, buscar, fazer, realizar vendas nessas zonas, quanto mais subir, mais eu vou vender, e à medida que ele for descendo aqui, eu vou realizando o lucro, tá? Então é um trade que eu tô fazendo aqui, inclusive nos membros, ontem mostrei que eu estou montando um, um botezinho aqui, um robozinho nessa região, tá? Aliás, quem for membro do canal, hoje eu vou soltar o um tutorial de como montar esse robozinho para poder é, fazer esse tipo de operações aqui, tá bom? para você poder é, sair da frente do computador, deixar o trade rolar, porque às vezes a gente fica nessa lateralização chata aqui, como aqui, por exemplo, ó. É, o Bitcoin ficou lateralizando nessa zona aqui. Então, isso aqui é muito chato ficar operando. Então, eu, o que eu prefiro fazer aqui é botar um robô nessas zonas que tem pontos de liquidez, tá? para a gente poder capturar aqui o máximo possível dessa, dessa, dessas regiões. Tá? Então, para mim, o Bitcoin aqui agora está nessa. Vai buscar essa zona próxima. Ele já buscou aqui, próxima aqui dos 17 mil dólares. Mas acho que tem chance de dar uma, fazer um falso rompimento dessa linha. Uh, se a gente baixar até o tempo gráfico aqui, não precisa até, mas essa linha aqui estava tendo até, inclusive, antes assim. ó. Tá, então, eu acho que é, a gente pode ter aqui um falso rompimento, tá? inclusive essa, dessa outra LTA aqui embaixo desse canal, para buscar esses pontos de liquidações e motivo que a gente está subindo aqui, obviamente, é esse 500 né? A sp pequeno está dando uma subida. Deixa eu pegar o gráfico aqui desse pequenos mostrar para vocês está dando uma subida aqui agora, tá? Mas eu não tô esperando assim grandes subidas para SP500, não, tá? Pessoal, vai ser um momento meio chato aqui. É, vamos puxar aqui a Fibonacci desse último topo, esse fundo aqui, ó. Para mim, as pequenas pode voltar a testar essa zona aqui, próximo até os 4 mil pontos aqui, sim. Uh, mas uh, já vai ter resistência nessa zona que ela já está aqui, está com uma certa resistência né? e podemos testar, voltar a testar essa zona de 4 mil pontos. Né? Aqui também no VPVR a gente pode ver que tem um grande volume de negociação nessa zona aqui também, pelo menos no curto prazo aqui. Né? E o índice do dólar por enquanto não demonstrou a força que deveria aqui, né? pelo menos na minha análise é, já, já era para estar tá subindo bem mais aqui o índice do dólar, mas eu acho que existe grandes chances aí agora com, com, a, com a reunião da semana que vem. Uh, eu não estou esperando boas coisas não, tá? Na semana que vem, a gente tem reunião do FED aí, do, do FOMC, né? FONC. Então, a gente pode sim acabar formando aqui para o Bitcoin até um padrão aqui de ombro e cabeça e ombro, que eu estou imaginando aqui para o índice dólar formar um padrão de ombro e cabeça e ombro e voltar aqui, né? A gente voltar aqui e acabar, é voltar a subir, né? É o que eu estou imaginando aqui agora a gente tem uma formação desse tipo aqui, tá? Mas ainda é muito cedo para dizer, eu acho que essa zona que, que o índice do dólar está aqui é uma zona de bastante suporte, né? E para mim a questão da inflação está longe de ser resolvida, aí. eles vão ter que aumentar a, a, as, as taxas de juros, aí, até começar a quebrar mais, ter mais porrada, aí, é o que eu estou estimando para a situação do mercado né, da Bolsa né, nos Estados Unidos. Então eu vou aumentar o máximo possível, quebrar tudo que eles puderem quebrar, a medida que eles, que eles não conseguirem, né, ver que, tá, que a coisa está tá, tá muito drástica, é o momento que eles vão começar a voltar a imprimir dinheiro, tá? é isso que eu estou... Tô imaginando porque não tem jeito, pessoal. O Banco Central Americano e os bancos centrais, eles têm somente uma tem um truque na manga, tá? Que é imprimir dinheiro. O resto eles vão tentando ali, tentando equilibrar com o aumento de taxa de juros e tal, mas eles só conseguem só conseguem fazer imprimir dinheiro. É basicamente isso, emitir mais dívida e imprimir mais dinheiro, tá? Então, por isso que a gente está aqui em Bitcoin, é importante que você entenda por que, que você está aqui em Bitcoin, não é simplesmente para fazer trade, investir para ganhar dinheiro com valorização, não, você tem que entender porque cada vez mais seu dinheiro vai valer menos, né? Esse, aqui, esse é o motivo real que a gente está aqui tentando acumular Bitcoin para o longo prazo, né? Então, esse P500 aqui está subindo o Bitcoin, dando essa subidinha também aqui agora, né? eu estou aqui escalando shorts nessas zonas aqui tá pessoal só que lembrando né se a gente começar a romper essa zona aqui ó essa zona essa essa região aqui é dos, dos 117.180 aqui para cima ó, daí já fica perigoso na minha opinião tá daí realmente perigoso esse trade pode simplesmente uh, acabar desandando aqui e a gente voltar a subir eu não estou achando isso muito provável porque a gente tem aqui também ó aqui a gente tem a o a capitulação dos mineradores ocorrendo tá então esse é aumento de fraqueza para a rede do Bitcoin. Os mineradores estão vendendo, diminuindo a hash rate aí na a, a mineração, porque minerar Bitcoin não está sendo um bom negócio, pessoal. O custo de mineração está tá alto aí na casa dos 20 mil dólares, enquanto o preço do Bitcoin está aí na casa dos 16. Então, quem que quer minerar um Bitcoin, se você minera um Bitcoin por 20 mil dólares, você vende por 16 tá? com a dificuldade a, a da rede do jeito que está, está muito alta a dificuldade da rede. Então a, os mineradores vão ter que esperar essa dificuldade da rede diminuir para que seja vantajoso de novo, para que o custo de mineração é, reduza. Né? Então, esse é essa que agora é o momento que eles vão estar vendendo, tentando mudar máquinas, melhorar o, o, o investimento deles na, nessas máquinas para poder ser mais competitivos. O, o mercado de mineração é muito competitivo, tá? por isso que é muito difícil a gente conseguir minerar Bitcoin. Tá? Não é, imp, é praticamente impossível para pessoas normais é, hoje em dia minerar Bitcoin, tá, pessoal. Tem que ser muito é, é extremamente competitivo esse mercado. Então, para mim, isso vai ser extremamente complicado aqui o Bitcoin voltar a subir tá eu acho que é, nesse momento aí vai ser um momento de bastante dificuldade mas se o Bitcoin pegar a liquidez necessária aqui que eu estou estimando que ele vai sim testar essas zonas aqui pra, essas zonas de novo aqui do próximo 16.500 para baixo tá eu acho que sim a gente pode acabar aí fazendo então tendo, tendo um espaço aqui para poder voltar a subir tá pessoal mas por enquanto eu espero que o Bitcoin ainda vá buscar regiões mais abaixo que eu estou aqui agora apostando tá é, nessa região que já é um pouquinho uh, shortar aqui já também já mais arriscado, né? eu não gosto de shortar quem tá entrando no short aqui agora, cuidado para não entrar muito pesado aqui, tá, já é um, é um trade mais uh, é, um, é um short um pouquinho mais uh, digamos assim, existe um risco aqui agora, porque a gente também teve o open interest caindo bastante, né, então muitos contratos aqui foram fechados, muita gente saiu do jogo então esse é um ponto de atenção também aqui agora que a gente tem que cuidar bastante resistência aqui nessa zona 17 mil, 17 mil Dólares sem bastante ordem de venda aqui, o book está bastante vendedor nesse momento, tá bom? Então acho que por enquanto eu vou manter essa estratégia aqui né? de, de escalar shorts nessas zonas aí para cima até a região 17.050 dólares. Para ver se o Bitcoin volta a testar ali as zonas 16.500 para baixo, tá? Eu estou esperando o Bitcoin ir buscar a região dos 16.400 dólares, tá, pessoal? Então, esse é o meu último alvo daquele short maior que eu estou fazendo aqui para o Bitcoin, tá? Vamos passar aqui então no High Block rapidamente. Estou aqui mostrando um para vocês. Não mudou isso aqui, tá? Acabei de atualizar. Aqui os pools de criação da BitMEX, então nada modificado aqui agora. Passando aqui também na High Block 12 horas, ó. Então esse aqui é o botzinho que eu vou fazer, então trabalhar, ó. Então até essa região aqui, ó, 17.100, 17.075, o bot aqui realizando vendas e realizando compras aqui, ó. Até essa região próxima 16.500 dólares aqui, tá? Esse é o botzinho que eu vou estar, eu tô aqui então implementando. Para escalar shorts aqui e vender, no caso, realizar esses shorts aqui embaixo, tá? Então é a estratégia que eu vou mostrar para o pessoal que vai ser membro aqui do canal. Então não deixe de se tornar membro do canal, vou deixar o link aqui na descrição. E uh, comentário fixado, você também pode participar do grupo VIP. Se você não quiser ser membro do canal, se quiser participar só do Discord ali para ver o que a gente está falando, enfim. É, participe do grupo VIP, pelo menos. É gratuito para traders e afiliados. Tá? Se você já está operando o Bitcoin, qualquer corretora aí, né, tem mais de seis corretoras aqui que, tão, que eu estou uh, colocando aqui como disponibilidade. Então você pode participar desse grupo VIP, tá? Faça a inscrição, não perca essa oportunidade aí, porque eu acho que amanhã a gente vai fazer mais uma leva aí, tem um, bastante gente para entrar no grupo aí, a gente vai ter que, a gente vai ter que revisar. Tá, então, se inscreva aí, faça os seus cadastros, enfim, dá uma olhadinha, tem todo o tutorial aqui. Qualquer dificuldade, manda um e-mail lá que a gente tenta ajudar você aí, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá? Basicamente, o que eu tenho que falar para vocês é isso. Deixa eu ver se tem é algum ponto importante aqui. Não, acho que é isso mesmo. Eu estou buscando realmente ver o Bitcoin e testar essas zonas aqui, ó, essas zonas próximas de 6.450 aqui, é o que eu estou imaginando. Antes de voltar a, a gente avaliar, aqui eu vou estar realizando o short, vou esperar um pouquinho mais para ver. Uh, ver o que como, como o mercado vai reagir, tá? Eu acho que vai ser complicado na semana que vem a gente vai ter essa reunião do do, do Fed aí que vai ser bastante, vai ter bastante de volatilidade com certeza, tá? Então vou estar tá acompanhando com vocês aqui de perto e eu acho que semana que vem eu vou estar tá um pouquinho menos uh, interessado aí em, em realizar trades, vou esperar um pouco uma definição do mercado. Mas até aí amanhã, sábado, eu vou estar com certeza aqui operando e vou estar atualizando vocês à medida possível, tá bom? Então não deixe de virar membro do canal, que eu vou estar sempre fazendo updates aqui importantes durante o dia, tá? Rápidos aqui, updates rápidos e importantes para vocês poderem tentar ter uma noção melhor do que está acontecendo e ajudar vocês na tomada decisão, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê então muito em breve. Um abraço.